E aí galera, hoje eu trouxe pra vocês o Crane M2, esse estabilizador que é híbrido e você pode estar tá utilizando tanto na sua câmera mirrorless, no seu celular e também na sua GoPro. O Crane M2 tem em uma das suas laterais a opção de zoom quando conectado no celular, uma entrada USB-C para alimentação do gimbal e uma entrada de parafuso 1.4 para você que quer anexar algum acessório a ele. Do outro lado, temos o botão de Power e o botão de Menu. Na sua parte frontal, você encontra uma tela OLED, o botão de iniciar a gravação e o botão dos modos do Gimbal, seguido do joystick tradicional da Xeon. No seu menu, você encontra opções de força do motor, conexão Wi-Fi, histórico de conexões, opções de joystick e, por último, as informações sobre seu Gimbal. E assim como os demais gimbals da Zion, o Crane M2 vem com compatibilidade com o Zplay, o aplicativo da Zion para controle via celular. Se sua câmera permite conexão Wi-Fi, basta você ativar o controle da câmera por celular, entrar na lista de Wi-Fi do aplicativo, escanear o QR Code e pronto, a conexão está feita. E uma vez feita, você não precisa mais do aplicativo, a conexão é automática toda vez que você ligar a câmera. No aplicativo você encontra diversos recursos, entre eles o Sim Mode, onde você pode refinar os movimentos do seu gimbal para que ele se encaixe perfeitamente na proposta da sua produção, sem dúvida é o recurso mais essencial do gimbal. Embora esse gimbal não abranja câmeras DLSR pesadas e setups mais robustos, ele é uma ótima pedida para você que trabalha com mirrorless leve, um celular e uma GoPro e não quer ter que comprar um gimbal para cada um desses aparelhos.